Olá pessoal, algum tempo atrás eu fiz este vídeo aqui, deixa eu mostrar para vocês, é, OTP em LX, Sessão de Estudo 1, Gen Server, já está com 302, duas visualizações, então o que eu fiz aqui com, nesse vídeo foi dar uma olhada no exemplo de, de OTP que tem aqui no livro, exemplo bem simples de OTP que tem no livro Programming Elixir, do Dave Thomas, e fazer, que é esse aqui, Abrir aqui, e eu gosto sempre de lembrar que a Pragmatic Bookshelf dá esse livro de graça para quem tem um e-mail .edu, .edu .br, e-mail de universidade. E eu fiz uma versão mais simples do código que está lá, fiz uma coisa aqui meio não muito certa, porque eu misturei aqui os nomes dos, das coisas em inglês com o nome do módulo em português, microestado, mas a minha ideia aqui era a seguinte. É, considerando que LX e Erlang são linguagens funcionais, como é que você faz para lidar com o Estado? Então, LX e Erlang fazem o, o, o, o... Uma das formas de lidar com o Estado é colocar o Estado num processo, e esse processo pode ser um Gen server. Então, o que eu fiz nesse exemplo foi mostrar... Ah, se eu for ter um gene server para fazer o mínimo possível... O que é que ele vai ter? Ele vai guardar o estado. Então, é isso que a gente pode ver aqui nesse exemplo. Então, esse aqui é o exemplo em Alixir. O que eu vou mostrar hoje é como fazer isso em Erlang. O Erlang, se você preferir. Então, a questão é, ontem eu, eu já comecei a fazer isso aqui. E eu... Aqui, ó... Uh, CD micro estado. Na verdade, eu, eu criei um projeto com rebar, mas não precisa. Eu vou só entrar aqui em CD, SC, CRC, está aqui nesse arquivo Microestado. Só que eu, eu vou fazer uma cópia desse arquivo para... colocar tudo em inglês, né? Microestate.erl. Por que, que eu chamo de microstate? Porque a ideia é que é um arquivo que tem um estado... MicroState, state com S. Tem um estado, é o mínimo possível, ele simplesmente recebe um valor. Não precisa necessariamente ser um número, apesar de que no começo ele, eu comecei com número. Então, eu vou explicar aqui um pouco esse código e fazer algumas modificações. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, eu quero aumentar o tamanho da fonte, porque está muito pequena. Tem que diminuir, senão não cabe aqui o código. Então, vamos... O módulo... MicroState. O nome do módulo é MicroState. E ele implementa o... Não sei se o nome certo é dizer que implementa. O Behavior Gen Server. Então, quando você tem um Behavior, você tem que implementar algumas funções, algumas são obrigatórias, outras você pode simplesmente usar a definição padrão. No caso aqui eu só, uso, só implementei as que são obrigatórias, init barra 1, handle call, handle cast. E, e aqui tem três funções que eu coloco elas para poder fazer, eu vou até deixar aqui como é que... Vamos, vamos fazer uma, uma coisa diferente aqui. Vamos criar... Uma coisa que eu acho legal do, do Erlang é que você, ele permite você fazer vários exports, né? Vamos supor que a gente tivesse um programa principal chamado main. É isso? Main undefined. Ok, ele está só reclamando que eu não... Tem como eu esconder isso aqui? Não sei se eu consigo esconder. Mas o programa principal main... Vamos fazer um main aqui que não faz nada. É, exceto io.print ponto print não, como é que é? io ponto oi deixa eu ver se funciona ah, isso vai funcionar ah não é r, -R -L. Não, não funciona assim, eu acho que eu vou ter que fazer um RL de microstate. Não, não funciona também. Eu vou pegar aqui microstate e eu vou chamar microstate main. Aí ele escreveu o oi na tela e depois um ok. Então, vamos colocar aqui o oi barra n. Deixa eu compilar agora, recompilar. Então, recompilei, chamo o main novamente, aí ele escreve oi na tela. Pronto. Então, isso aqui é o programa principal, digamos assim. Como é que eu chamaria esse programa... Como é que eu um uma ideia de você ficar imprimindo o estado, o um micro-estado? Então, a ideia é que eu vou fazer... é Aqui eu não preciso. Se eu tivesse no IRL, eu precisaria, mas aqui eu posso simplesmente colocar. Quando eu começo um, um estado... Então, ó, vou gravar um estado, 10%. E aí depois disso. Só que é isso. O que é que a função start faz? Ela chama GenServer Start start. Ah, ó, aqui não é microestado. É microState. Agora, que é o nome do módulo. Então ele chama, ele cria um, um GenServer, chamando MicroState, e passando o valor que ele recebeu como entrada. No meu caso ali vai ser 10, e ele vai retornar. OK. PID. PID é o nome do processo do Genk Server que ele está criando. E aí, depois, com o nome, não, o número, depois com esse número, depois disso, com esse número, eu posso chamar, por exemplo, posso dizer, give me the microstate PID. Só que, claro, se eu fizer só isso, ó, eu vou, vou mostrar para vocês o que, é que vai acontecer. Recompilar. Bem... Uh... No match of hand side. Por que, que ele deu no match? Ah, não. Errei aqui. É que eu, no, no próprio start eu já coloco o OK PID e ele retorna o PID. Certo. Micro state, OK. Veja, não mostrou nada. Eu até peguei o micro estado aqui. Se eu fizer isso no URL, no, né, no shell eu vou fazer fazer de novo, é, start 10, só que aí eu vou colocar o resultado disso aqui no PID, e agora eu vou fazer microstate, uh, give me the microstate do PID, e aí ele retornou para mim o 10. Veja, funciona aqui, não funciona no programa main porque eu não estou fazendo nada, eu tenho que fazer um write e aí, eu nunca lembro, no caso do IOFWrite, como é que eu coloco, por exemplo, um valor inteiro. Vocês lembram? Se vocês lembram, parabenizo mais aqui, ó, tem o, -o n. interessante, eu coloquei barra n ali ou -o n. É, eu coloquei barra n, mas aqui ele tá sugerindo colocar n. será que faz alguma diferença? mas aqui ó uh, fp that is the value is the precision c é um caracter, não não number float float float string right hmm. data Terms Pi W Pi Integer Nossa, que eu passei do integer Uhum. What's an integer in this? B, a decimal integer. Será que é D? F, right, til D. É tio É. Olha, ABC... Ah, não. Veja. Um, dois, três, quatro, cinco... Ele está dizendo que seria... Ah, não, mas ó, o C. Vamos tentar o D. Ah, depois disso aqui, tem que colocar uma vírgula e uma lista contendo isso aqui. Format string invalid, valid control. Coloquei okay. D ali, S, W. B, X, quanta coisa, né? Deixa eu ver se o W dá certo aqui tentar agora, compila de novo e chama main. Funcionou, 10. Então, claro, isso aqui eu vou escrever não desse jeito. The state value is... informação. ...compilo... ...chamo um main states value, isso tem, faltou um espaço aqui, aí eu posso ter uma função auxiliar aqui chamada print state que recebe um value e que faz exatamente isso aqui que eu vou, ah, mas aí eu já posso passar para ele o PID, não o value. O PID eu pego o microstate. E agora eu coloco aqui print state PID. Vamos ver se funciona. Funcionou. Então eu posso até. Não, não precisa. Então eu inicio e faço isso aqui. Aí depois eu uh, eu posso ter uma função auxiliar também aqui. Change state ID to 20. E aí eu posso fazer uma função parecida aqui. O que é que o change state vai fazer? Change state. E aí, de velho, vai fazer hum, isso aqui. Vai chamar um new microstate de de velho, e vai, e depois é só chamar, Não, não, não faz sentido o que eu estou fazendo não, isso é bobagem eu, o que eu devo fazer é isso aqui, new microstate depois eu peço um print state novamente vamos ver se o valor agora vai ser 20 joia então, ele era 10 passou para 20 e por último, para testar o, o terceiro, a terceira função que a gente tem aqui, a gente tem Give Me the Microstate, New Microstate, e Double Microstate. Então eu vou fazer um double microstate do PID. E peço um print state. Vai aparecer 40. Perfeito. Uma coisa que isso aqui permite também é que eu posso, por exemplo, mudar o microstate para uma coisa como o Adolfo. E vamos ver o microstate mudar para Adolfo. E Na hora de, de escrever Adolfo, ele escreveu como que ele realmente é uma lista de, de de números eu posso fazer assim print state as string e eu acho que dá para fazer isso deixa eu ver deixa eu diminuir um pouco a fonte né eu acho que se eu fizer uma função print state as string e eu colocar aqui s no lugar de ele está reclamando. Opa, print state as string. Eu não posso usar um, outra coisa aqui, porque eu não, na verdade, eu estou passando o PID lá que eu fico sabendo que é um string. Eu não vou tentar ser muito esperto aqui, mas funcionou. Joia! State value is Adolfo. Veja, eu estou querendo fazer o mais simples possível aqui, então não vou. eu poderia olhar o tipo disso aqui e dizer, ah, se for uma lista, então coloca TOS aqui. Mas não, não vou fazer isso, porque o que eu quero fazer mesmo aqui é simplesmente fazer um double microstate. Opa, Preciso salvar lá. Ah, pronto e aí quando eu, a, a relativa inteligência dele aqui é que quando o valor é um string, ele duplica concatenando né? a única coisa a mais que ele faz aqui alguém comentou lá na lista do Erlang Brasil que eu testei o tipo aqui do quando é String, mas eu não testei para ver se era number. Eu acho que vai continuar dando certo desse jeito aqui. Se eu colocar agora como number. Continuou. Então, olha, o que não daria certo aqui... Vamos fazer ele quebrar. Vamos criar um negócio aqui que vai ser um átomo, o átomo Adolfo. Eu acho que vai quebrar. Também eu, eu, eu coloquei isso aqui e não pedi para imprimir. Como string, deixa eu ver. É, Adolfo também vai ficar repetido. Vou colocar Gustavo. Oh, funcionou. É, eu só tenho aqui no is list isList isNumber. Agora eu fiquei em dúvida. IsList, se eu passar, é false. E esse number, se eu passar uma constante, falso também. Como é que funcionou isso? Porque lembrando, ou... Quer dizer, lembrando não, é que isso está no, no outro vídeo. Então, quando eu inicio, então eu tenho essa função de iniciar aqui, que ela chama o genserver start, então ela cria um processo do tipo genserver e estabelecendo como estado inicial o value. Então já é natural do GenServer ter um, um, um estado. E aqui são argumentos que eu passo nada. E ele retorna o, esse processo. Uh, quando eu chamo Give me the microstate, eu simplesmente faço um call, então o GenServer é call, eu faço uma chamada para o GenServer dizendo que eu não eu só quero um. um... Não, é, não, desculpa. Quando, quando é um call, é, call quer dizer que eu estou esperando um resultado. Então, ele vai retornar alguma coisa. Ah, como é que eu sei o que é que ele retorna? Basta ver aqui, ó. o que é que tem em give me the microstate? Ah, o handle call está dizendo, olha, quando, quando eu recebo um call pedindo give me the microstate, ele pega o valor atual do estado e retorna ele. E veja que ele não modifica o valor atual do estado. Poderia modificar, não modificou. Quando eu faço, quando eu digo new microstate, e aí eu passo um valor, aí é um cast. Isso quer dizer o quê? Que não tem um valor de retorno que, eu, que me interesse. E a mensagem que eu passo, veja, agora é uma tupla. New microstate, uma constante, e o valor. E aqui em new microstate, veja, é um handle cast. E aí ele diz, ó, oh, estou um pouco me lixando qual é o valor atual. O novo valor de estado vai ser esse aqui. Veja. No reply, isso quer dizer o que aqui? Eu estou só dizendo para o GenSever, esse aqui é o novo estado, mas não precisa devolver nada para a pessoa que chamou o cast, porque quem chama cast, a analogia que o Bruce Tate faz é cast é como se fosse podcast, então você, quem faz um podcast manda a mensagem para o mundo sem necessariamente esperar uma resposta, né? comentar. Eu, eu sugiro que você, como criador do podcast, eu sugiro sempre que possível vocês comentem. Entendeu? Ah, gostei ou não gostei. Mas, enfim, esse aqui é um handle, exemplo de um handlecast, porque quando você muda um estado, você não espera um retorno. No máximo, se vocês forem ver aqui, olha, quando eu faço... Vamos voltar lá no... Lá no início. Cadê? Esse aqui, ó. Agora, é, porque esse aqui é o, é o PID, né? Vamos ver se ainda está... Vivo isso aqui, isAlive ID, o processo que foi criado aqui. Ué, não tem isalive no, no Erlang? Eu, eu jurava que tinha isalive. Eu sei que em Elixir tem. Process is não, não sei. Mas ok, vamos fazer então, eu posso fazer, é fazer isso aqui de novo. Ele está dizendo aqui, não, ó, porque o PID está aqui. Uh, agora eu faço um new, my, é eu tenho que chamar microstate, uh, new microstate do PID. Ah, faltou dizer qual, qual é o... colocar 200. Veja, ele só retornou OK. Ele não retornou para mim, então isso foi um cast. Ele diz, ó, ah, OK, deu certo. Agora, se eu peço give me the microstate desse PID, aí ele retorna 200, ele não retorna OK. E se eu peço double the microstate do PID, ele não retorna. 400, ele só vai retornar 400 quando eu chamo give me the microstate então é isso que acontece aqui give me the microstate tem um reply, esses aqui tem no reply mas eles mudam o estado atual muda o estado atual se for string, multiplica por 2 se não for string não, se for número, multiplica por 2 se for lista duplica Agora, realmente eu não entendo por que, que isso aqui está funcionando. O que é que eu vou fazer? Fazer aquilo que... Ah, parar e começar de novo. C microstate e microstate main. Funciona realmente. Ok. Se ele está dizendo que funciona, e se eu dobrar esse estado, Gustavo? Aqui eu vou, vou colocar fina, não oi. Agora ele falhou. Ah, não, entendi. Ah, eu não tenho dobrado ainda, né? Eu posso colocar Gustavo como estado, mas eu não posso dobrar Gustavo. Joga. Ok, isso aqui era só um teste O que eu quero mostrar aqui é, Eu vou chamar isso aqui de Two states E eu vou, não Two Ten servers E eu vou fazer aqui to gene service, como sendo um outro processo. Então, eu vou ter o PID1, que vai começar com 10, e o PID2, que vai começar com 20. Aí eu vou pedir para imprimir o state do PID1 e o state do PID2. Aí o new microstate do PID1 vai ser 100, e o new microstate do PID2 vai ser... 200. Escrevo de novo o estado e mais. Aí seria legal dobrar o microestado tanto do 1 ponto do 2 e por último mostrar os dois estados. Vamos ver se funciona. Uh, microstate o nome peraí, eu criei os dois aqui criei, certo microstate to jink servers, funcionou o primeiro estado eu vejo, não fui muito sofisticado aqui mas o primeiro as é 10, segunda segundo é 20 o primeiro é 100, não, aí 10, 20. Aí ele passou para 100, 200. Veja, aqui eu passei para 100, 200 e eu não mostrei. Eu só fui mostrar depois que eu dobrei. Aí é por isso que apareceu aqui 200 e 400. Faz sentido. Então, foi isso que eu, que eu fiz aqui. Veja, eu peguei um arquivo que já estava pronto e eu adicionei algumas coisas. Adicionei duas funções aqui para poder mostrar como... Como dá para interagir. Lembrando sempre que, para interagir lá no IRL, eu tenho que sempre colocar isso aqui, né? Microstate. O... o programa não reclama, né? Se eu colocar assim, de forma redundante. Tenho que colocar o um microstate. E, e eu posso fazer, usei essas funções auxiliares que não são exportadas. Essas funções aqui são essa aqui eu diria que é o main implementation. A parte principal da implementação está aqui. São as funções que são chamadas aqui, ó. New microstate, double microstate, start. E por último Aqui os, as callback functions, que é aí onde você tem que conhecer o Genserva para saber, ah, isso aqui vai ser um... Ah, se você colocou aqui um call, um call, um cast, você vai ter que ter um equivalente, handle call, handle cast, aqui. Então, eu vou deixar esse código aí, essa nova versão, no, no GIST, e também o link aqui para este vídeo aqui, cadê o mostrar aqui o vídeo, este vídeo aqui, que foi o vídeo original em Elixir. Tem gente que diz que em Elixir é mais simples. mas A, a, a minha questão aqui não, não é nem essa, é só eu quero aprender também em Erlang, uma questão de ser mais simples, melhor, pior. Eu gosto das duas, eu quero aprender nas duas. E este foi o vídeo de hoje. Fica aquele recado para vocês. Ah, amanhã, hoje eu estou falando em 26 de novembro, amanhã começa a Elixir Brasil 2021, escutem o Elixir em Foco, participem da comunidade, a gente está lá no Telegram, tem um grupo de Telegram no, no, para Erlang, um grupo de Telegram para o Elixir, tem um grupo de Elixir Off Topic, então tem várias formas de participar da comunidade, é uma comunidade maravilhosa, tanto de Erlang quanto de Elixir, eu sugiro que vocês participem e até o próximo vídeo.